aqui e hoje eu tô aqui para fazer uma reflexão com vocês será que as empresas investem em diversidade e inclusão implementam ela ou elas usam diversidade e inclusão só para marketing e ganhar dinheiro em cima disso antes de começar deixa um like no vídeo compartilha ele nas redes sociais inscreve no canal ative o sininho para receber notificações de vídeos cada vez que eu lançar e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Eu vejo muitas empresas levantarem a bandeira da diversidade e inclusão, falando que tem diversidade e inclusão, fazendo propaganda nas redes sociais que tem diversidade e inclusão, mas por outro lado eu vejo muita gente que eu conheço que é do grupo de minoria LGBTQIA+, negros, mulheres, PCDs, reclamando para mim que isso não é tão verdade assim e que eles só contratam por cotas mas você sabe que usar a diversidade e inclusão para para marketing para gerar grana para dar um up na tua empresa pode ser um tiro no pé porque se essa é verdade à tona e isso vazar para a internet inteira para mídia inteira é, você pode perder dinheiro o valor na sociedade e perder prestígio que podem fazer com que a tua, tua marca despenque. Foi o caso da Zara, a Zara que aposta é em diversidade e de inclusão deu um tiro no pé é, esses dias porque ela foi acusada de racismo e, e deu muito ruim para ela. Então o lance é o seguinte, é, a empresa investe pesado em diversidade e inclusão, Implementar isso de verdade, trazer novos PCDs, trazer novas pessoas para a diversidade e inclusão, dar total apoio para elas é essencial e ser o mais transparente possível nas redes sociais, porque a diversidade e inclusão pode, além de trazer muita visibilidade para a empresa, pode trazer também um lugar melhor para os funcionários e também... Por que não é grana com isso, porque tu tá ajudando outras pessoas. Então a, a sociedade em, em si ela gosta muito desse desse mindset altruísta de uma empresa ser empática e ajudar as outras pessoas com diversidade e inclusão e por isso si, e, e com isso elas acabam comprando o produto das empresas que apostam em diversidade e inclusão, além de outros prêmios que a organização pode ganhar por ter diversidade e inclusão. Bem, esse era o recado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí se você acredita ou não que as empresas têm de verdade é, a diversidade e inclusão, ou a só cota... O que, que você sente em relação a isso? Me conta aí nos comentários e até mais!